participaram desse lance e o Mossoró é de Mossoró, do Rio Grande do Norte por isso que leva o Mossoró no nome o Márcio Mossoró aí está jogando o Juliano para tocada ali pelo meio com o Lionel devolveu no Juliano Léo passou, deixou a bola para o Márcio Mossoró que deixadinha a chance do primeiro, Márcio Mossoró bateu Paulista! Márcio Mossoró, número 8! Uma deixada sensacional do Léo! Márcio Mossoró recebeu no seu melhor estilo, velocidade e técnica na hora da finalização com categoria Três minutos de bola rolando no segundo tempo! Márcio Mossoró, terceiro gol dele na Copa do Brasil. Foi na lente, foi na câmera para mandar o seu recado. E o paulista sai na frente para o delírio de sua apaixonada torcida aqui em Jundiaí, Sérgio Noronha. O gol com a marca registrada do no Mossoró, ou seja, em altíssima velocidade. E quando chegou na frente... Adames domina pela direita. Aí ele fez o levantamento buscando o Juninho. Quem tirou foi o Juninho. Olha em profundidade para o Vital. Ele domina. Aí vem o Fábio Vidal descendo pela esquerda, faz o levantamento para o Léo. Léo dominou a chance do segundo, bateu Gooo! Gooo! Do Paulista Fábio Vidal faz um passe açucarado para o Léo. Incansável o Léo. Recebeu um toque sutil com muita categoria na saída de Kleber. Para fazer dois para o Paulista. Zero para o Fluminense. E por enquanto estabelecer um fato inédito. Jamais um time venceu o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Por dois gols ou mais de diferença aí a vibração do Léo. Noronha. E o Paulista soube usar muito bem sua arma de cima do tempo. O contra-ataque. Uma perdida de bola do time do Fluminense. A saída rápida do, do, do, do, do. Paulista. E o gol do Léo, que entrou e bateu com categoria: 2 a 0. Não há o que discutir. 39 minutos. Foram nove contra-ataques do Paulista, cinco do Fluminense. O Catou Wagner Mancini vai mexer no time. Vai colocar oh. lateral e meia Elvis. No lugar, Julinho. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. E nessa segunda estreia, a nova novela das seis, ah, uma Gêmea. Placar de 2 a 0 em casa. Claro que 3 a 0, é melhor que 2 a 0, mas 2 a 0 em casa é um placar espetacular o Fluminense, por exemplo, para ser campeão tem que vencer o jogo por 3 a 0 e não por 3 gols de diferença porque qualquer vitória do, do Fluminense por 2 gols de diferença que não seja 2 a 0, o Paulista é campeão 3 a 1, 4 a 2, 5 a 3 e assim sucessivamente ou seja, um gol do Paulista quarta-feira em São Januário significa que o Fluminense teria que vencer o jogo por 4 a 1 aumenta e muito a responsabilidade do mandante nesta combinação de resultados Vem o Fluminense. 40 minutos e 40... 41.